Você sabe que é o clima, a é lindo, só que hoje você vai chapar na minha zima. Até porque você sabe tá legal e a sua derrota hoje vai ser baseada em fatos reais. Você sabe toma danos literais, não é capaz. Até porque você tenta, mas você nunca é sagaz. Você sabe meu mano você vai embora e com certeza olho pra sua cara eu percebi que você chora, tatuagem, sai, sacanagem. O flow Explodiu pra você ver que gafou é alta voltagem Então pega a visão, pois é tipo eletricidade. E com certeza vai entrar pro bueiro dessa cidade Tipo Super soc, cê só quer Ibope Cê tenta comigo, mas você é um super lock Direito Uou. de resposta pra Maury Ei, ei <risos> Que você é fracassado É o na flow, aquele que tenta Mas hoje sai amassado Até falou de super choque Só que eu te osoide Eu vim do amigo com o um super hip hop Então entende, você vai cair Você não tem métrica Falou de eletricutagem, eu sou hidroelétrica Então entende, a rima é boa Pra acabar contigo é claro amigo Que você sai à toa Até atacou o lado Estético, só que eu sou Tipo de Cid de amigo, eu venho com um atentado Poético, então entende Cê não tem talento, você perde amigo Nesse momento Uou. Isso aí rapaziada, vamos ver Pra quem vocês vão votar Na minha esquerda, Gaflô, barulho pra Gaflô Barulho pra Maury Mauri 1 a 0, Mauri terminou Começa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 Pra te mostrar amigo, porque Mauri é maleável Cê fala de boeiro, mas meu talento é reciclável Então entende, o talento que eu reciclo Só que infelizmente amigo, já deu o seu ciclo Então volta pra casa, cê não sabe fazer Mauri já te dá aula aqui de R.A.P É o gaflow, é o gaflão Só que infelizmente isso é o entretenimento E é hora do show, é e Não consegue fazer, o beat explode Mas eu explodo mais talento do que você Amigo, então tenta mais, porque você falou muito, só que não se mostra capaz. Até falou de bueiro. Vacilão, não tem realidade. Pois eu sou o bueiro. O hip hop meu corre por toda a cidade. Uou! Uou! É isso aí. Direito de resposta, Gablow. Corre por toda a cidade, meu mano, aqui no free. E se prepara, mano, que hoje você corre daqui. Você até falou de hidrelétrica aqui na batida. É tipo vingador, Capitão América, cai igual Hydra. Então pega a visão, pois você sabe que é assim. E com certeza eu vou fazer sua finalização. Você quer falar aqui de atentado, só que ganhar de mim na batalha vai ser sua tentação, mas não consegue, porque é um imbecil. Você sabe que você é fraco e na batalha nunca tem moral. Você pode ter seu MC. Que tem um dialeto, só vai ter o meu respeito Quando parar de copiar a rima que teve no Nacional uh. Uh. Acusações fortíssimas Vamos uh. que vamos, vocês ouviram Vocês decidem Barulho pra quem gostou da rima do Mauri uh. uh. uh. Gaflou uh. Mauri uh. uh. Gaflou